Oi, hoje a gente vai conversar sobre a importância de ter metas e eu vou te dar alguns passos para tu definir uma boa meta. Todo início de ano a gente faz aquelas metas. E o meme de que a gente não cumpre quase nada dessas metas até o final do ano tá aí e revive todos os anos pra gente rir mas ter metas é importante, afinal de contas, se a gente não souber onde a gente quer chegar, que seria a nossa meta, a gente não vai sair do lugar que a gente está hoje. Então eu vou te mostrar quatro passos para te definir uma meta de uma forma correta. O primeiro passo é ser realista. porque não adianta a gente colocar como meta comprar uma casa no final do ano que vem, se é uma coisa muito fora da realidade que a gente vive. O segundo passo é ser específico. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem numa determinada data e eu preciso de uma quantidade X de dinheiro. Sua meta bem específica, então, seria juntar 15 mil reais da viagem para a Europa até o dia 15 de maio de 2023. Consegue ver a diferença entre eu dizer que eu quero juntar o dinheiro para viajar e dizer que eu quero juntar os 15 mil reais da viagem até uma data delimitada? Isso é importante porque essas informações vão mostrar para ti quanto tu tem que juntar por mês até essa data final para conseguir concluir essa meta. O terceiro passo então é anote. E quando eu digo anote é literalmente escrever elas para que tu possa visualizar o que tu tem como metas e também não esquecer delas. Passo 4 então é análise. Agora que tu já tem as tuas metas escritas, tu vai parar e olhar para elas e analisar o que é realmente relevante para ti e definir uma ordem de prioridade. Isso não significa que tu não vai poder guardar dinheiro para duas metas ao mesmo tempo, mas elas ainda vão ter uma ordem de prioridade. E o quinto passo então é saber quando tu precisa economizar por mês para lá no final do prazo cumprir essa meta. Para saber isso, tu vai precisar saber o valor total dessa meta, que nesse caso do exemplo são 15 mil reais, e tu vai dividir esse valor pela quantidade de meses até o final do prazo. Nesse caso são 36 meses. Então 15 mil dividido por 36 meses seriam 416 reais todo mês que essa pessoa precisaria economizar. Esses 416 reais que a pessoa precisa economizar por mês, a gente conta como se ela estivesse guardando esse dinheiro em casa. Então, no próximo vídeo eu vou te dar algumas dicas de como escolher o melhor investimento lá na corretora mesmo para acelerar a tua chegada até o final dessa mesa. Queria pedir para tu enviar esse vídeo para um amigo teu ou postar no teu story. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!